E aí, galera, beleza? Aqui quem fala é o Brank e bem-vindo a mais um vídeo Como vocês podem ver, já tem um hack aqui na sessão pra variar Esse Leandro Júnior aí, nas quantas, explodiu todo mundo Só que eu tava dentro de casa e não morri É... Hoje eu vou ensinando a vocês A como pegar level rápido e dinheiro rápido no GTA V Sozinho Só que antes disso você vai precisar de alguém Ou você leva o 35 pra cima Você vai... olha ah lá, ó Que miserável ah, beleza Você vai aqui GTA Online Serviços é, Jogar serviço Criado pela Rockstar Missões Você vai em Altos Confrontos Deseja iniciar esse serviço Ok Quem não tiver essa missão E quiser que eu libere Com vocês vocês me adicionem na... Me chamem no Discord, vou deixar o Discord aí embaixo, ou o Skype. Ou vocês me chamam lá que a gente queria. cria a missão, passa ela e podemos jogar. Pra variar, estamos dentro do meu apartamento, vou ter que pedir um carro ali. Pedi o Kuruma, que é o melhor carro pra essa missão. Posso sair ter que ir lá no estacionamento. Deixa eu dar uma corona pra esse cara. Vou chegar aqui você vai ter que pipocar todos esses carinhas que estão aqui. Agora vai chegar os carros na rua Já achei Aí tinha que matar o cara que tava dentro desse carro aqui, mas o cara ali já matou. Ele foi pegar o documento que tá ali baixo. Depois de pegar os documentos, tem que dirigir até a casa do Madrazo Pra entregar. Como vocês podem ver, já estou chegando na casa do Madrazo. Essa missão... Ela dá 3 mil de XP e mais de 10 mil de dinheiro, alguma coisa assim. Vamos estar tá entregando ali pra ver se é isso mesmo ou se eu estou enganado. 12.380 E 3.000 de XP Já upei Bom, como vocês podem ver Essa missão não tem dificuldade nenhuma Se você tiver um Kuruma Que tá 500.000 Você pede pra algum amigo seu te colocar na missão Você faz a missão Você vai ter a missão liberada Foi assim que eu peguei Meu irmão está level alto Meu irmão está level 80 Ele criou a missão, me colocou lá E a gente fez... E liberou. Agora eu fico fazendo sozinho quando ele não está. E eu fico pegando XP e upando bem rápido. Então se esse vídeo ajudou, deixe seu joinha. Se inscreva no canal. Que em breve eu vou estar mais vídeos de tutoriais de GTA. E valeu galera, até a próxima.